Bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu quero te mostrar um apartamento aqui junto à Praça Boianovics de Capão da Canoa, apartamento lindíssimo por apenas 90 mil reais de entrada e o saldo em 60 vezes, vem comigo, não perca essa oportunidade. Seja bem-vindo ao seu apartamento então aqui na Praia de Capão da Canoa, apartamento junto à Praça Flávio Que gente olha só! 90 mil de entrada, 60 vezes de 3 mil e 5 reforços de 24 mil, você compra esse lindo apartamento mobiliado, não sai nada daqui, três quadras do mar, a menos 50 metros da Praça Flávio Bueno com box, elevador, edifício, ele está sendo todo reformado a parte da frente, e olha só que interessante, você não paga nenhum centavo de chamada extra por conta do proprietário, Inclusive, o proprietário flexibiliza a negociação, estuda carro também. Oportunidade única, gente. Só o valor da mensalidade desse apartamento é o aluguel. Você está comprando um apartamento, está investindo, você tem até 5 anos para pagar e daqui 2, 3 anos o imóvel já valorizou. Aqui é a sala de jantar, aqui nós temos a sala de estar, aqui. E aqui, meu caro, olha só, banheiro social e dois dormitórios. O apartamento tem 55 privativo e 79 de área total. Aqui nós temos um quarto casal com um ventilador de teto. Outra, outra coisa interessante que o apartamento é oeste-norte. Ele, ele é bem luminoso, bem arejado, bem claro. Olha só, aqui nós temos a visão norte. Aqui já está praticamente definido. Casa, proprietário reformou, não vai vender agora. E ali também outra casa. Aqui na, aqui na churrasqueira, na varanda, aqui também tem ventilador, ó. Aqui na churrasqueira, na varanda, que tá levantando uma obra aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem a cozinha do imóvel. Olha que cozinhazinha bem prontinha, equipada. Fogão, pia, armário, geladeira, tudo isso vai ficar no imóvel. Olha só. E aqui a gente tem uma sacadinha. Olha que legal, gente. Aqui, ó. Aqui o tanquezinho. Armários aqui. Aqui a gente tem uma churrasqueira. Olha só que legal. A churrasqueira até os espelhos tá aí, ó. A carne deixa por conta do corretor. Aqui tá levantando-se uma obra. E o que acontece, gente? Tem dois metros e meio de recuo de uma obra pra outra. Aqui, como é garagem, então vai subir mais um de garagem e vai avançar para lá. Vai ficar mais de 4 metros do outro apartamento. E você vai ficar com uma parte privativa aqui. Você que procura um apartamento na praia, então, que... Não quer descapitalizar, está aqui a oportunidade. Clique aí em saiba mais e contate um de nossos corretores. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana aí. Aguardamos o seu contato. Até mais. Tchau.